27 de abril de 2021, nomes Adelso da Silva Resende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan Pitoco, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco Marli Teixeira, José Vaz Neto, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o cória e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da 12ª sessão ordinária em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata da 12ª sessão ordinária aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 009 barra 2021 é, ao senhor presidente da Câmara, vereador Oslin Dias, com os meus cumprimentos, o comunicado da parte do gabinete da vereadora Leonice Claus dos Santos, em conformidade com que preceituoso, inciso 1, artigo 213 A, do regimento interno desta Casa de Leis, cumpre comunicar Vossa Excelência e demais pares, que não será possível a sua participação na sessão ordinária desta terça-feira, 27 do 4, eventuais extraordinárias próximas por motivos alheios à sua saúde. Nesta oportunidade, requer se digna a conceder-lhe o abono de falta e que tiver direito com a sua ausência, conforme comprovante, que deverá ser juntado ao presente. Sendo este objetivo para o momento, subscrevo. Edna Rosane, secretária-chefe do gabinete. Ofício número 04, barra 2021, vereador Francisco Ailton dos Santos. Com os meus cumprimentos da ordem do vereador Francisco Ailton dos Santos, em conformidade com o que preceitua o inciso 1, artigo 213 do regimento interno desta Casa de Leis, cumpre comunicar vossa excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão ordinária e eventuais extraordinárias, a serem realizadas num período compreendido de até três dias, entre 26 e 28 do corrente. Nesta oportunidade, requer que se digna conceder o abono de falta a qualquer tiver, a que tiver direito, quanto à sua ausência, conforme comprovante anexo. Ofício número 009, barra 2021, ao presidente da Câmara, com os meus cumprimentos, a comunicado da parte do Gabinete da Vereadora Leonice Claus dos Santos, em conformidade com que preceitua o inciso 1, artigo 203 do Regimento Interno desta Casa, cumpre comunicar Vossa Excelência e demais pares que não será possível a sua participação na sessão ordinária desta terça-feira, 27 de 4, eventuais extraordinárias próximas por motivos alheios à sua saúde. Nesta oportunidade, requer que se digna conceder-lhe o abono de falta e que tiver direito contra a sua ausência, conforme o comprovante que deverá ser juntado ao presente. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 189, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao secretário de infraestrutura a necessidade de realizar um trabalho de limpeza dos bueiros e a recuperação da rua T2 não pavimentada. Indicação número 190, barra 2021, Autoria Douglas Teixeira. O vereador indica ao secretário de Infraestrutura a necessidade de executar a roçagem na Avenida Senador Júlio Campos, próximo à Malharia Mil Cores. Indicação número 191, barra 2021. Autoria vereador Claudinei de Souza Jesus e José Vaz Neto. O vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba a necessidade de se reunir com os prefeitos dos municípios vizinhos. Indicação número 192, barra 2021, autoria, vereador José Vaz Neto. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos a necessidade da implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas Júlio Campos com Ariosto da Riva. As matérias, ora, apresentadas, serão encaminhamos ...encaminhadas conforme disposição regimental. Antes de passarmos ao uso da tribuna, queria pedir um minuto de silêncio às vítimas do Covid-19. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado a cada um será de sete minutos. Pela ordem de inscrição, vereador Naldo. Bom dia a todos. É, hoje eu venho agradecer ao secretário de obras, Roberto Patel, a vice-prefeita, a dona Rose... É, aceitar o convite dos produtores lá do Vale do Apiacás, que fica distante daqui a 135 quilômetros, acho que é um dos lugares mais longe aqui do, do, do centro da cidade, é, onde foi ver os problemas de estradas, ponte, bueiros, onde numa reunião foi feito o acordo dos produtores, eles cederem os materiais, tanta a madeira para fazer duas pontes, e os tubos de concreto para fazer as, os bueiros, para acabar os problemas deles. É, Convidei o, o secretário para conhecer o limite do nosso município, com Tabapurã, onde a rodovia 325, tem alguns trechos também que estão tá péssimo também. É, gostaria também de avisar ao pessoal da Ouro Verde, que direto estão cobrando da gente, o posto de saúde que está fechado, é, surgiu comentários de alguns falando que fazer pedido de emendas parlamentares nós do setor rural nós sabemos que esse negócio é enrolado muitas vezes vem e muitas vezes não vem e demorado ainda quando quando chega a, a, a vir para nossa região essas emendas conversando com o prefeito nós fizemos naquela visita o presidente Tuti quando nós fizemos aquela visita percorrendo todo o setor, o, inclusive até o prefeito subiu em cima da, da, da, da bancadinha para saber como é que estava a estrutura de madeiramento. A madeira está boa, boa qualidade, inclusive lá no tempo do inverno não chove, não goteja lá dentro, coisas que aqui, alguns postos de saúde aqui que foi reformado ano passado, poucos deles a gente não visitou para não estar tá subiscando dentro cair no gotejamento, isso é uma vergonha, falta de fiscalização, falta do dinheiro público não sendo bem aplicado. Então, avisando ao pessoal, moradores da Ouro Verde, semana que vem já vai Marcelo, que mexe com obras, vai lá para dar uma olhada, vai começar a desmanchar os forros, que é o único problema lá, é o forro, a pintura boa, dá alguns retoques, não é coisas que custa caro, nós sabemos das condições que se encontra o município hoje. Não adianta prometer reformas gigantescas, coisas, é, outras construções. Não adianta que o dinheiro tá pouco aqui no município, nós entendemos. Então, nós vamos é, resolver o problema imediato. Que dá uma boa pintura, trocar os forros, trocar o que tiver que ser feito, que custa barato. Basta a força de vontade, nossa e do quem gestor. Por enquanto é só muito obrigado, na sequência, vereador Douglas, senhor presidente demais vereadores, mesa diretora, senhoras e senhores, público aqui presente, servidores da casa, bom dia a todos. Senhoras e senhores, eu gostaria de como membro titular e presidente da comissão de saúde desta casa de leis e também como servidor público de carreira, a maioria vivido na secretaria de saúde, venho destacar um assunto que vem sendo debatido entre os munícipes e também nessa Casa de Leis, que são as denúncias envolvendo, senhor presidente, o Hospital e Maternidade Santa Rita. Gostaria de enfatizar a toda a população que estou desempenhando arduamente o meu trabalho como representante do povo, como membro e também presidente da Comissão de Saúde, visitando as unidades de saúde, visitando também o Hospital Santa Rita com alguns profissionais, tentando achar soluções e alternativas para que a saúde do nosso município venha melhorar. Mas antes de tudo, quero como pai, como cristão, como uma pessoa temente a Deus, gostaria também de me solidarizar a todas as pessoas que sofrem com essa pandemia, em especial quem perdeu seus entes queridos. Nada do que eu falo aqui pode substituir a dor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Mas não pouparei esforço, senhor presidente, para descobrir a verdade, é claro que com imparcialidade, neutralidade, tentando junto aos nobres edis aqui desta casa, solucionar os problemas advindo dessas denúncias, e caso haja procedência, vamos levar até as autoridades competentes, os culpados. Mas o que não podemos, senhor presidente, como pessoas é que mesmo nessa hora de tanta dor, é não apresentar os, concre... os fatos concretos, desculpa, as ilações. Sempre lutei a favor do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de seu fortalecimento e da sua estrutura. Sou profissional de carreira, mas em uma pandemia que já levou mais de 380 mil pessoas, Seria imprudente de nossa parte, na minha opinião, tirar uma possibilidade, senhor presidente, de tratamento de autocomplexidade do Hospital Santa Rita para ficarmos sem nenhuma alternativa e com estruturas deficientes. Não podemos esquecer que o prefeito Chico Gamba, em conjunto aqui com a Câmara Municipal, já conseguiu melhorar algumas estruturas. Não podemos esquecer que a UPA, depois de 10 anos, voltou às suas obras. Não podemos esquecer também que a síndrome gripais foi ampliado as suas estruturas ali na policlínica, foi também é, dado manutenção em alguns leitos clínicos, começou também o tratamento precoce e distribuição de medicamento nas unidades. Então, através das indicações dos nobres edis dessa casa, em conjunto com o prefeito Chico Gamba, nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para que nós podemos amenizar esses problemas que nós temos na nossa saúde pública do nosso município. Nesse momento, infelizmente, temos que dar alguma esperança, senhor presidente, aos nossos cidadãos. Por isso, votei a favor da suplementação por mais dois meses desse projeto, onde as pessoas nos questionavam, estão nos indagando, mas eu vim aqui trazer esclarecimentos a essas pessoas que votaram e confiaram no nosso trabalho aqui na Câmara, é, da UTI do Hospital Santa Rita. O único que ainda, se nós formos analisar, senhor presidente, que faz também e presta serviço de hemodiálise, que é importante para as pessoas que são entubadas. Então, o hospital regional ainda não tem esse tratamento, então seria irresponsável de nossa parte votar contra esse projeto, sendo que nós não temos ainda uma alternativa. Com certeza sou a favor de que nós podemos criar uma outra alternativa, né, com, é, em conjunto aqui com vocês, soluções, com certeza, principalmente depois do desgaste que a imagem do Hospital Santa Rita vem causando, mas não podemos ser irresponsáveis em votar é, contra um projeto para poder oportunizar a que essas pessoas tenham o direito de um tratamento é, pela UTI ali do Hospital Santa Rita. É claro que como presidente da comissão, em conversa aqui com os nobres edis, vereadores aqui dessa casa, nós vamos tomar algumas atitudes a partir de hoje, senhor presidente, nos próximos dias, visando dirimir algumas dúvidas e auxiliando também nas investigações. Sugiro ao senhor presidente, como presidente dessa casa, que convoque o prefeito, faça reunião com o Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, Defensoria para verificar as medidas que estão sendo tomadas e o andamento das investigações, sendo que o meu gabinete estará sempre aberto à população para qualquer informação, né, para elucidação dos fatos que estão sendo investigados. E encerro a minha fala aqui agradecendo ao público presente, que Deus abençoe a todos e estou à disposição da nossa comunidade e da nossa população. Na sequência, vereador Bernardo. Senhor Presidente, companheiros vereadores, a mesa diretora, companheiros vereadores, companheiro plenário, vereadora Gilmar Lee. Hoje não temos a presença da Leonice, mas desejamos uma boa recuperação a ela. O funcionário dessa casa, na qual quero cumprimentar a pessoa da Rayane, minha assessora de gabinete. Público presente, quero cumprimentar a secretária de meio ambiente que nos Honra com sua presença, seja bem-vinda, Jair Silene. Cumprimentar a todos, que todos sejam bem-vindos a essa Casa do Povo. Cumprimentar o pessoal da rede social, sociais, Facebook, Rádio Câmara, TV Câmara, né? E a todos. Senhor Presidente. Eu tenho um cobrado nessa tribuna referente projeto para a liberação, vereador Claudinei, imediato da 213 casas que vai ser feito lá em cima naquela área residencial Alvorada. Essas casas já foi licitado ano passado e aí faltou alguns documentos por parte do governo do estado solicitando, até porque é uma parceria com o governo do estado. Vão ser feitas 213 casas, aonde o governo do estado entra com a infraestrutura, o município entrou com a área, com os lotes, e as pessoas que vão adquirir a casa vão pagar uma outra parcela. Uma casa onde vai custar R$ 130 mil, reais, vai sair por R$ 70 mil, reais para aquelas pessoas que foram beneficiadas. E agradecer a Kate, que estava na luta para liberar esse projeto, da rede de águas, vereador Tucci e presidente. E já foi liberado. Falei agora com o Ener, que é o presidente da, da MT Par, do governo do estado de Mato Grosso. Ele disse que já foi protocolado na Caixa Econômica, só aguardando a Caixa Econômica da um OK, para que a empresa possa já vir começar os trabalhos, o governo possa vir fazer a infraestrutura, para que nós possamos atender lá naquela região. Mais 213 famílias que realmente precisam de uma moradia. Outra coisa que eu gostaria de estar cobrando aqui, senhor presidente, ao nosso prefeito, sabemos que está chegando próximo a estiagem. E todo ano, senhor presidente, é. Quando começa este estiagem, a prefeitura ainda vai fazer a licitação para contratar caminhões para molhar as ruas. Popular caminhão pipa. Fica aqui a minha cobrança e a minha sugestão que se faça quanto mais rápido, vereador Luciano, essa licitação para que não fique enrolando e aí no final do tempo, do, do, do, do tempo da seca que vai estar tá Fazendo a contratações dos caminhões para poder estar molhando a rua. Então fica aqui já a minha reivindicação. Nós estamos aguardando ainda, eu aqui agradeci a Kate, mas eu ainda continuo cobrando ela a empresa que vai fazer os projetos, tanto do Panorama como do Renascer e dos outros bairros que estão é, sem asfalto. Fica aqui a minha cobrança, que quanto mais rápido possível, essa empresa possa também estar entregando esses projetos, para que a gente não perca o recurso, do nosso deputado federal Jairês Costa, que tem nos colocado à disposição para atender o nosso bairro. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Na sequência, vereador Pitoco. Senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, ou que nos acompanhe pela TV Câmara, um abraço, meu bom dia a todos. Ah, agradecer aqui o nosso secretário de obras, Roberto Patel, em primeiro lugar. É meio complicado, mas com... Um a situação da chuvarada, muito serviço tem que, tem que ser feito e muitos com né Falamos aqui outro dia a respeito né, daquela primeira ponte que foi construída, caiu, mas hoje retornou, retornou aí para refazer essa ponte de novo para o pessoal da Segunda Oeste. A respeito do Hospital Santarita, vereador Douglas, logo em seguida, na terça passada, nós, vereadores, fomos bastante cobrados pela nossa atitude que nós tivemos aqui e aprovar aquela verba para continuar os trabalhos, né? Mas queria deixar bem claro à população que nós não temos outra alternativa nesse momento. Até agora, né? Nem naquele dia, muito menos agora. Mas conversando a respeito de saúde, parece que vai ter uma reunião amanhã, os prefeitos do consórcio, para que se tome uma, uma decisão. Eu queria colocar que nós, vereadores, estamos à disposição, na hora que tiver uma solução, a não ser o Hospital Santa Rita, uma UPA reformada, os leitos colocados, nós somos os primeiros a tomar uma decisão de interromper esse trabalho, porque haja visto tanta denúncia, não é possível que alguma coisa não seja verdade, né? Também tive é, o conhecimento que aqueles leitos que estão dentro do hospital, mesmo que não, te, não estão sendo usados, está sendo cobrado igual a diária, né? Se tiver lá 10 leitos vazios, são 10 pagamentos de diária do mesmo jeito, né? É, é complicado, né? Porque deveria pagar pelo serviço prestado, não por aquilo que não está sendo feito, né? E deixar a população assim bem tranquila, que nós aqui da Câmara de Vereadores estamos ao lado do povo. Que a gente foi, foi questionado com, né, por amigos. Aí vereador, que posição é essa? Vão ficar como? Aí a gente tem que ter o um jogo de cintura, estar tá falando com eles como que é a realidade, para não ficar assim, assim a, a Câmara levando essa culpa. Na verdade, nós aqui da Câmara somos menos culpados. Nós vamos tomar as atitude dentro daqui das possibilidades. Vamos supor, vai fechar o Santarita? Desde que tenha outra porta aberta que nós possamos colocar nossos doentes a, ser, a continuar o tratamento. Acredito que deve ser tomada uma decisão, sim, com a reforma da UPA, mais do regional, daria para ir colocar uns 25, 30 leitos, e daí sim, ficaria para o município o legado dessa pandemia, certo? Muito obrigado a todos, um abraço. Sequência, vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome, cumprimento toda a mesa. Quero aqui cumprimentar a vereadora Ilmar Lee. Quero desejar aqui também melhoras à Leonice, que não está presente, senhores vereadores. Quero aqui cumprimentar a secretária de meio ambiente, Gersilene e toda a sua equipe, que hoje vieram aqui prestar uma homenagem ao Éder, uma moção que será feita a ele. Quero cumprimentar também a todos os assessores e assessoras e agradecer a todos que estão presentes secretaria também de. Secretaria Parlamentar, a Rose da Presidência, Endomar, todos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Câmara e também pela live. Senhor Presidente, quero começar a minha fala dizendo a respeito do asfalto do Boa Nova. Estive na capital, lá em Cuiabá, quinta-feira de manhã, foi assim, eu falei com a assistente especial, Ana Maria Estela, que de prontamente nos ajudou, e sempre está nos ajudando, mas não é fácil, chegar naquela, naquela secretaria sabendo que eles já tinham feito a parte deles, e o erro foi nosso, mas mesmo assim, nos atenderam muito bem, e muito rápido, tanto que o o projeto aprovado foi passado pela, pela CINFRA, pelo PGE, retornado para a Alta Floresta, para o prefeito assinar. Ontem o prefeito já assinou, já encaminharam de volta para a CINFRA, aonde vai ser publicado no Diário Oficial e devolvido para a Alta Floresta, e aí sim pode se publicar no Diário Oficial aqui a licitação. Então esperamos aí que mais uns três, quatro dias para esse trâmite, e depois aguardar o tempo que é de necessidade, que é de 30 dias, para se saber quem que é a nova empresa ou a empresa que vai fazer esse asfalto e realizar esse sonho e acabar com essa novela. Quero também, senhor presidente, dizer que eu estive no gabinete do deputado Dilmar, onde agradeci a equipe dele que levasse até Rosa Maria, que é assessora, que é assessora não, a secretária de ação social do, do Estado, onde... Mandaram para a Alta Floresta 1.625 cestas cestas básicas e a gente fez um pedido ao deputado Dilmar que encaminhasse mais 1.000 cestas básicas para a Alta Floresta. E esse é um pedido nosso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso aí. Estive também com, falando por telefone direto do gabinete do deputado Dilmar, no Intermate, onde passou todos os detalhes para nós também dos títulos que já estão prontos. Se salvo engano, tem 48 pronto Falta agora a, aqueles que não se encaixaram no sistema de assentamento. São pessoas que compraram, mas que também estão fazendo de tudo e com certeza vai ter os títulos também. Então, fiquei muito feliz com isso. Senhor presidente, a única coisa que me deixa triste é que tudo está caindo em cima do vereador. Tudo por causa da saúde. Não dá mais, seu presidente. Não dá mais. Se fosse qualquer outra secretaria, já tinha trocado. Qualquer outra. Mas a da saúde não troca. Gente, nós não podemos apanhar 24 horas por dia por causa de incompetência. Chega. Para mim, chega. Chega. Achei que ia ter uma nova secretária, mas parece que foi conversa ao vento. Não pode, gente. Como aqueles pediu para sair, aqueles que estavam na diretoria, por favor, secretário, peça para sair. Peça, por favor. Não tenho nada contra o senhor, nada contra a sua pessoa, mas nós precisamos de uma pessoa que tenha liderança, que tenha competência no cargo. Eu pedia encarecidamente... Para as pessoas que são do meio, a classe, que são da área médica, escolha um, pelo amor de Deus. Vocês escolham um para representar a classe. Eu tenho certeza que a pancada vai ser menor, porque vocês sabem o que estão fazendo. Eu peço encarecidamente que a classe se reúne e venha para cá, porque o vereador não pode destinar ninguém para ser o secretário, senão vai ser um cargo político. Foi ele que pediu, o ciclano que pediu. Não queremos fazer da saúde um palanque político, mas queremos dar apoio. Apoio e sério. Mostrar que nós também temos coração. E nós temos que respeitar cada vida. Ontem, perdi mais um amigo. Meu amigo Neto, que foi morar com Deus, uma pessoa jovem, então, nós não podemos brincar de saúde. Não podemos brincar com o povo. Pelo amor de Deus, secretário, pede para sair, cara. Seu prefeito, improbabilidade administrativa, está por vir. o seu amigo, já te falei 1.500 vezes. Pode custar o seu cargo. Tem pessoas chorando. Muito. Vidas Perdidas não voltam mais. Por favor, prefeito, coloque um da área. Muito obrigado, fique a todos com Deus. Sequência, vereador Marli. Bom dia. Bom dia, casa, presidente, nobres edis. Minha saudação especial à vereadora Leonice Claus, que em breve estará conosco. Minha saudação a todos aqueles e aquelas que nos assistem pelas mídias sociais, pelas redes sociais. O processo da tecnologia nos permite irmos em tempos de pandemia, aonde essas pessoas não podem vir até nós. Uma saudação especial a esse público e aqui nos honra com as vossas presenças. Meus ex-alunos, minha ex-aluna, secretária de meio ambiente, público presente aos assessores e essas mulheres valorosas que no mês de maio é o mês das mães. Servidores da casa, assessoria jurídica, cada um e cada uma, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. Nobre presidente, temos na educação municipal de Alta Floresta um volume de 8 milhões 547 mil que precisamos de ações estratégicas de planejamento para o processo ensino aprendizagem que hoje é remoto. Esse volume de recursos se encontram nas contas da educação pública municipal e esse recurso precisa ser investido. Nós temos líder do prefeito, o RGA, que não foi concedido aos trabalhadores. Nós temos uma secretária municipal de educação que precisa fazer a gestão e nós precisamos que os volumes de recursos da merenda escolar, através do programa da merenda escolar Penai, ele saia do papel e vá para as mesas das crianças e das famílias que hoje precisam dos kits da merenda escolar. Nós precisamos agilizar e dar condições aos gestores dessas pastas para que desempenhem a sua função. Ações articuladas e planejadas precisam acontecer. É preciso descentralizar. Uma outra cobrança, presidente é com relação às denúncias envolvendo o Hospital Santa Rita. A sociedade cobra uma resposta, a população precisa de uma resposta, a Polícia Civil, o Ministério Público, precisa dar uma resposta à sociedade. Nós, Somos responsáveis por dar condições de que leitos, medicamentos e a saúde sejam atendidas com condições necessárias. Esse é o nosso papel. Precisamos ampliar as discussões e os debates para que possamos ter de fato as respostas temos a policlínica, temos a UPA e temos o hospital regional. É preciso unir as forças, as ideias, as ações e buscar as devidas soluções. O que não podemos é deixar vidas serem ceifadas à mercê da condição de que não podemos renovar os contratos pelo Hospital Santa Rita. Não renovamos os contratos e a vida das pessoas. As que estão entubadas irão para onde? Com que condições? Muitas vidas já se foram. Os meus sentimentos a cada um e a cada uma que hoje convive com a ausência daqueles que não estão mais presentes. Portanto, precisamos continuar firmes no propósito de que alta floresta cresceu e junto com ela os problemas. Bom dia, um abraço e obrigada. Na sequência, o vereador Zé Esquiva. Bom dia, bom dia, senhor presidente. Bom dia, companheiros e companheira. É, quero mandar um abraço para Leonice Claus, que está com Covid, né? Então está ausente. Melhoras, companheira. Deus abençoe. Bom dia a todos que estão aqui presentes. É muito bom ver a casa cheia. E cheia em termos, né? Porque no limite, por causa do Covid. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na na Rádio câmera, ao Facebook. E eu quero começar falando uma coisa muito boa. Se tivesse o um chapéu agora, na minha cabeça eu tirava o chapéu e aplaudia. eu vou aplaudir. Parabéns, Chico. O Chico fez uma das coisas que... Eu não fiz campanha para o Chico, eu não estive ao lado dele na campanha, mas dele merece aplausos agora. Foi a afast do cargo o diretor da rodoviária e do cemitério o Dejair por algumas denúncias né, que vai ser averiguada e se for comprovado, espero que ele pague processo e quem sabe até cadeia Que lugar de bandido é lá então enquanto o Chico continuar fazendo esse bom trabalho e quem não quer ajudar a alta floresta quer extorquir a alta floresta não faça parte Parabéns Chico, isso me deixa muito contente, adeus, tchau, Dejair, vai com Deus. Ó, oh, e eu vou, vou falar de coisa boa também, é, sexta-feira foi, o Brasil bateu o recorde de vacinação, o Brasil foi mil, um milhão e meio de pessoas vacinadas só na sexta-feira, então as coisas começaram a andar no Brasil e eu faço parte do Brasil, a Alta Floresta teve uma boa parte de vacinação então a gente precisa informar as coisas boas também e sobre, já que estou falando de vacina, então vou pegar duas partes do Covid, sobre o Santa Rita sexta, foi sexta-feira, Claudinei? sexta-feira eu e o Claudinei estivemos na rádio ao vivo, falamos com o conselheiro da saúde estadual o cara é um político só sabe falar de mentira atrás de mentira mas no meio dessa conversa teve uma coisa boa, ele sugeriu algo, porque a gente estava aprovando recurso atrás de recurso sobre o Hospital Santa Rita, e não tinha opção, porque nenhum outro hospital aqui da cidade queria pegar para cuidar do tratamento do Covid. Ele falou assim, então por que vocês não tentam fazer o hospital regional só Covid, e joga todos os outros encaminhamentos que ia é para o hospital regional, terceiriza para os outros hospitais? Os hospitais receberiam mulher que ia ter um filho, exames médicos, tudo mais que se faria no Hospital Santa Rita, jogar lá. Então vamos agora reunir, chama, fizemos aqui, né Claudinei, encaminhamento, reunindo, cham, convidando o Chico Gamba e os, os demais prefeitos do consórcio para ver se ah, existe essa possibilidade. É um caminho, espero que dê certo. E o que que eu fico com, é, revoltado ainda no Covid que eu tô vendo, eu já falei, é o pós-Covid. Semana passada eu comecei a dar aula de artes marciais e tem um rapaz que saiu do Covid. E ele tava em depressão. E hoje ele agradece muito, porque ele não tá tendo acompanhamento. Não foi investido um real para aumentar um... Aumentaram muito os enfermeiros, médicos, é, mas não... Não investiram nada num psicólogo, num fisioterapeuta. E precisamos pensar nas pessoas que se livrou do Covid. Precisamos pensar nelas após o Covid. E isso eu ainda não vi. É, vou falar a última aqui. Sobre o pessoal... Que, a classe mais foi afetada sobre o Covid, que é o pessoal do cinema, de festas... O pessoal que organiza som, buffet de casamento, decoração. E eu quero chamar o presidente. É... Eu quero chamar o senhor para a gente olhar esse povo. Espera aí, só esperar ali os dois. A o... assim atrapalha, né? Eu quero falar com o presidente. Senhor presidente, eu quero convidar o senhor. Perdoe. Senhor presidente, eu quero cham... convidar o senhor porque existe uma. Ontem foi aprovada uma lei. De isenção de impostos, uma lei federal, para empresas do ramo de cinema, da sonorização, buffet, toda essa área que foi muito prejudicada, onde há uma isenção de impostos, porque eles. Todas as empresas que chegaram a ter um prejuízo acima de 50%, eles fizeram essa isenção. Vamos lutar por essa lei entrar em vigor aqui em Alta Floresta com urgência? Vamos olhar essa classe. Trabalhadora de alta floresta, que infelizmente não está podendo trabalhar ne neste momento. Então é isso. E falando sobre a cesta básica, Mar cadê o Marcos Menin, Não está no momento, está ali vindo. Marcos, amanhã também estou indo em Cuiabá assinar um projeto junto com o Wilson Gaia, onde a gente vai conseguir 1.800 cestas para alta floresta agora, começo do mês. Então, com a sua na sua luta aí, eu, na nossa luta aqui, vamos poder ajudar aquele que tem fome. Que a fome é algo muito sério. Muito obrigado a todos. Ah, ainda de aproveitar que eu tenho um minuto, então eu vou falar dos indígenas. Sexta-feira esteve os índios aqui, que o Claudinei nos proporcionou uma reunião. E neles eu quis falar para a gente mudar o conceito. A gente olha quando fala de índio, gasto, porque ele, de investir, é, colocar dinheiro em índio. Não, a gente pode ver o contrário. Vamos investir no índio. O índio, vamos valorizar a cultura indígena, vamos fazer turismo através do índio. Isso vai trazer riqueza para eles, e para a nossa região e para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham um excelente bom dia e, mais uma vez, tchau, Dijair. Vereador Luciano, na sequência. <risos> bom dia a todos. Eu gostaria de pedir desculpa primeiro para o Zé. E o Zé, por ter atrapalhado o seu, seu discurso, tá? Desculpa. Não vai se repetir, tá? E eu queria separar... Eu comecei outro dia a separar por assuntos, eu achei interessante. Eu recebi das mãos do vereador Marcos Menin um livro, Dois Dedos de Prosa em Silêncio, do jornalista e escritor Eduardo Gomes de Andrade, um jornalista muito respeitado no estado de Mato Grosso, e é uma honra, viu, senhor Eduardo, receber esse livro, com, inclusive com uma dedicatória. Já comecei a leitura e já recomendo, viu? É... Foram feitas algumas indicações aqui, senhor presidente. Eu tenho reclamado, Claudinei, você como líder do prefeito, eu tenho reclamado e eu vou voltar a fazer a cobrança. Semáforos da perimetral Rogério Silva, isso não é um pedido pessoal, isso é uma necessidade. Então o Executivo está precisando é, começar a olhar essa situação já como uma necessidade para a sociedade alta Hoje eu falo sem sombra de dúvidas que ela, a Perimetral Rogério Silva ela é uma avenida tanto movimentada quanto a Ariostra e a Ludovico da Riva. E está urgentemente precisando de semáforos tanto na entrada do Camélias, ali onde tem a construção, do Senai, quanto lá no final do Jota. Acidentes estão acontecendo corriqueiramente, e nós precisamos resolver essa situação. Quem é o responsável por resolver isso é o Executivo Municipal, então nós, como vereadores, só podemos cobrar e indicar, e é isso que nós estamos fazendo. Outro assunto é com relação ao cascalhamento e o patrulhamento do bairro Flamboyant. Ele está intransitável. Já foi feita indicação, inclusive, para o secretário de Infraestrutura, mas até agora não foi feito. Eu gostaria de reforçar esse pedido, porque os moradores de lá estão solicitando, e eles é que estão arcando com as consequências da falta de patrulhamento e de cascalhamento do Flamboiano. Fui cobrado sobre fiscalizações, que essa foi uma bandeira levantada durante a campanha, e eu queria deixar claro para a população que as fiscalizações elas não cessaram. A minha assessora, que é a Cassiane, se alguém tiver interesse, pode é, vir aqui no gabinete e solicitar para ela as fotos dos dias das fiscalizações, Várias são as fiscalizações que são feitas, mas as que estão sendo é, recebidas a maior atenção por parte desse vereador é com relação à UPA. As pessoas estão cobrando a questão de prazo. Eu tenho ido toda semana na UPA e eu tenho visto que, apesar de estar andando a passos lentos, aparentemente ela será concluída dentro do prazo. O prazo final para a conclusão da obra é no dia 10 de julho. E nós estamos acompanhando ela, a, essa obra semanalmente. A outra obra é com relação à iluminação pública, era para mim ter feito já uma denúncia formal no Tribunal de Contas do Estado, e eu, por, por é, outro, é, motivos de ordem pessoal, acabei não fazendo essa denúncia. Mas hoje eu vou encaminhar as fotos que eu tenho para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, para que eles verifiquem a situação que foi feita a obra da iluminação pública nas avenidas Ariosto e Ludovico da Riva, Realmente, ela não é digna de alta floresta. Então, nós precisamos que as pessoas responsáveis por executar é, o que é de punição ou de pagamento seja feito dentro da legalidade. Então, que seja então, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Outra obra que a gente tem verificado também constantemente, com um pouco menos de assiduidade, é a questão da obra do PSF, do bairro Boa Nova, que inclusive... O vereador Claudinei tem acompanhado também e nós recebemos outro dia algumas informações de que não estaria adequada a, a estrutura com o prédio e, na verdade, nós estivemos lá e, na verdade, está até superior. Então, a obra está muito, sendo muito bem feita, as pessoas que tinham dúvida com relação à qualidade não precisa se preocupar, que pelo que a gente percebeu lá, pelo que a gente conversou com as pessoas que entendem do assunto, realmente ela está é, muito bem é, é, executada. E para finalizar, senhor Presidente, as pessoas ainda precisam entender a função do vereador. Essa questão dos leitos do Santa Rita, o Legislativo tem uma função e o Executivo tem outra função. A nossa função é a fiscalização, porém ela tem limites. Nós não podemos simplesmente adentrar dentro do hospital, sem horário marcado, de qualquer jeito. Nós temos limites de fiscalização. É documental. A nossa fiscalização é documental. Em loco, quando nós temos autorização do proprietário do hospital. E nós já tivemos autorização. Tanto eu, a vereadora e o Zé Esquiva, quanto o vereador Douglas e a vereadora Leonice, estiveram lá fiscalizando. As nossas ações, elas não são ações efetivas para resolver o problema, mas são cobranças e sugestões. E isso está sendo feito. A população precisa entender que nós, enquanto legisladores, enquanto fiscalizadores, enquanto representantes do povo, nós estamos cumprindo, sim, com eficiência o nosso papel, todos os vereadores com eficiência, a execução de contrato, o distrato qualquer medida que seja feita com relação à contratação desses leitos, só o Executivo pode fazer. O que nós estamos fazendo é a cobrança, fiscalização e dando sugestões. Assim como foi feito para uma das pessoas que está liderando essas manifestações no dia de ontem. A vereadora Leonice, mesmo estando com Covid, passou algumas informações e essas informações foram repassadas imediatamente uma das pessoas que está à frente da condução dessas manifestações. O que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. As pessoas precisam entender que nós não podemos extrapolar limites. E isso nós não vamos fazer. Se fizermos isso, estaremos caindo na ilegalidade. Obrigado a todos. Na sequência, vereador Claudinei. Sr. presidente, bom dia. Bom dia aos amigos vereadores, ao público aqui presente, meus amigos servidores públicos municipais, a família enlutada do nosso irmão Éder, o presidente do meu partido, e todos presentes. Seu presidente, eu vou começar com algumas situações que foram indagadas com relação à prefeitura municipal. É, as indicações, eu volto a dizer. Aos vereadores que, se tem dúvida e tem dificuldade no atendimento, que passa uma cópia, que a gente corra atrás para a gente tentar buscar informação junto com o executivo lá. Com relação ao trânsito, vereador Luciano, a gente já tinha conversado, o município vai contra, contratar um engenheiro de tráfego, um engenheiro de trânsito, para a gente redesenhar o trânsito de alta floresta. As coisas mudaram muito, muita coisa precisa ser modernizada, e uma delas, com certeza, é a perimetral, que hoje já cabe sim uma avenida, e uma avenida duplicada, porque está muito perigoso aquilo lá. É. Sugeria ao presidente da casa, o vereador Tuti, que a gente pudesse fazer uma reunião, vereador Bernardo, com o pessoal do MT Par, o município de Alta Floresta, a empresa que ganhou a licitação, que seja uma reunião virtual, para a gente poder colocar um ponto final nessa situação da construção dessas casas populares. E você está aqui todo dia cobrando, a gente cobra lá e tem que ver onde é que é que está parado, o que está que acontecendo. Que bom o que você disse. Pode ficar à vontade. Vereador Claudinei, eu falei com o Ener, presidente da é, MMT Par do governo do estado, já foi protocolado na Caixa Econômica, agora é o trâmite normal de espera da Caixa Econômica aí assim, o governo já vem para começar a fazer a infraestrutura e aí começa a fazer as casas, entendeu? Mas já falei com o Ener hoje mesmo, e a gente está acompanhando, eu acredito que não, nesse momento não é preciso fazer essa reunião, mas se precisar, estaria à disposição para que a gente possa a fazendo. Bom, vereador, muito bom. É, com relação às licitações para molhação de rua, já tem data marcada, o edital já foi publicado, está só esperando os prazos de publicação para que possa acontecer o certame. Vamos torcer que tenha empresa em alta floresta é, com condições de atender e que possa vir para a concorrência. Com relação ao asfalto do bairro Boa Nova, que o vereador Menin disse, eu quero assim agradecer de coração o esforço do vereador, nós estamos juntos nessa situação, eu acho que a saída dele para Cuiabá foi essencial, não pude acompanhá-lo, mas dizer que a gente está sempre à disposição, e assim que chegar aqui em Alta Floresta, pode ter certeza, que a gente vai com a Prefeitura Municipal publicar esse edital, para que possa acontecer logo esse certame, que a gente possa atender aqui lá. E essa semana ainda queremos estar junto com o deputado Jarez Costa para que a gente possa também já correr atrás do compromisso que ele tem com a Alta Floresta com relação ao asfalto do bairro Boa Nova 1. A gente tem chance que isso possa ser alocado no orçamento do Estado esse ano ainda e vamos correr atrás para que isso possa acontecer. Também a gente tem sugestões e tem crítica com relação ao asfalto do bairro Jardim Imperial e da grande cidade alta. A gente tem família lá não só por isso, mas a gente também vai brigar para que isso possa acontecer, viu, seu presidente? Ele é um bairro que está com mais de 35 anos sem asfalto, são poucas ruas, e eu acho que o, que o município pode, com a sua estrutura própria, fazer aquela obra ali. Com relação ao vereador Ilmarli, ao recurso de 8 milhões que, que encontra alocado na Secretaria de Educação, vou buscar informação com a secretária, a gente tem reunião hoje, duas horas da tarde, e quero buscar as informações para passar para a senhora aqui na próxima sessão. Eu quero de coração aqui agradecer ao secretário de Infraestrutura, Roberto Patel. Recuperou a ponte de acesso ao bairro Vila Nova e Céu Azul. Era um pedido daquele pessoal, já estava parado há mais de 30 dias, o serviço muito bem feito. Então, agradecer por ter atendido aí o nosso pedido. Quero também aqui agradecer de coração, através... A secretária Jercilene e todos os servidores de sua secretaria, pelo empenho e dedicação que tem sido feito para a regularização fundiária da Gleba Jacaminho 2. Isso é um anseio daquela população, viu Rafael? Há mais de 30 anos aguardando, está prestes a sair, está prestes a acontecer. Eu acho que trabalhou muito bem a equipe da Jercilene com todo o trâmite, toda a dedicação e tudo que o município de Alta Floresta podia ser feito. Então, vocês estão de parabéns por isso. Espero que a gente possa continuar com outras demandas. Agora existe já Caminho 1 também, viu, Gers? Que o município possa trabalhar firme nessa situação de regularização fundiária. Essas pessoas precisam ter posse de seus documentos em mãos para que possa fazer um, desenvolve... para que possa fazer um financiamento e que a região possa desenvolver. Hoje, basicamente, só trabalha com a força do seu corpo. Então, muito difícil a propriedade rural que hoje trabalha sem ter o apoio de banco, sem ter o financiamento. Parabéns à equipe, Gers, vocês estão de parabéns. Ornei. Oi, oi, oi, coordinei. É, licença. É, falando sobre o assentamento Jacaminho, é, veio o pedido de seis proprietários, só que a taxa, 20 mil reais, onde que o pequeno produtor vai ter condições de pagar 20 mil reais para chegar a esses documentos? Demorou tantos anos para chegar esse documento ao pequeno proprietário e agora vem essa taxa. Isso aí não é taxa, isso aí o governo está cobrando é a metade do, do, da propriedade. R$ 20 mil, real vai vender o, duas, três cabecinhas de gado que tenho, Vender a casa? Vender o quê? O sítio inteiro? É muito dinheiro. Então nós temos que ver o que podemos fazer junto com o prefeito, junto com o deputado estadual ou federal, para reduzir esses valores. É muito dinheiro. Isso não é taxa, isso aí está tá vendendo a propriedade. Sim, sim, sim. Sim, vereador, eu entendo. Esse critério é feito pelo Intermate, foi feita toda a qualificação do serviço social em alta floresta e as pessoas não se enquadraram. Vamos sim brigar, vamos buscar sim informação, mas não é coisa que se resolva com o município. Precisamos buscar informação junto ao Intermate. Mas tem que vangloriar o que já foi feito até nesse momento. Vereador Esquiva... Muito Claudinei. boa sua fala. Meu Deus, Claudinei, seu tempo acabou. Oh, só um pouquinho, presidente. Usaram duas vezes meu, meu tempo. Eu acho assim, é, é glorioso o senhor agradecer ao prefeito pela situação que aconteceu do desligamento do servidor. Quero deixar certo a vossa excelência, que também foi citado na, na, no plenário anterior, que existia situações com relação ao orçamento que foi voltado ao Covid. O senhor citou alguma coisa? Então, assim, o prefeito também está ao seu aguardo, assim que tiver o um nome, tiver alguma coisa concreta, a mesma providência será tomada. Esse é meu depoimento, senhor presidente. Senhoras e senhores, público presente, bom dia. É, só para reforçar, é, agradecimento ao secretário de infraestrutura, Roberto, que além de terminar essa ponte ali na Vila Nova, também já está na Segundo Oeste, como falou alguns vereadores. É, também, na Quarta Oeste, hoje tem uma equipe também, recuperando pontos e bueiro. Referente é, ao, asfalto, ao asfalto do Boa Nova, ontem à tarde, o prefeito já assinou o aditivo, a Sinfra já encaminhou, a documentação estava lá uma tardezinha, então, já está assinada, inclusive, a parte do aditivo da Prefeitura. Então, se Deus quiser, o mais rápido possível vai licitar essa obra. Já quero deixar convocado aqui o vereador Douglas e a Comissão da Saúde. Amanhã, uma e meia, tem uma reunião no Consórcio Municipal de Saúde, que vai tratar referente às denúncias do Hospital Santa Rita. É, através do deputado do prefeito Chico Gamba, nós conversamos com o responsável pela, pela essa movimentação e solicitamos a ele que enviasse duas pessoas para fazer parte também dessa comissão. Ele já enviou os nomes ao prefeito, Entendeu? então nós vamos ter aí dois membros da sociedade acompanhando. As reuniões. Amanhã vai ter reunião com os prefeitos né, e com os responsáveis da área técnica para poder é, dar sequência nas investigações. Como a vereadora Ilmarli disse, está na mão da justiça agora. É, Espera aí o mais rápido possível que a justiça é, faça as investigações e realmente passe a sociedade. É, o que realmente aconteceu. É, queria deixar bem claro e lembrar a todos que, infelizmente, ainda temos alguém nas redes sociais né, que tenta é, manchar a imagem da Câmara, manchar a imagem de alguns vereadores. E eu ando acompanhando nesses grupos, o vereador Marli, e são meia dúzia de pessoas. E são meia dúzia de pessoas que não vêm aqui na Câmara acompanhar o trabalho. No Facebook... Tá, isso. Então, é, a sociedade pode ficar tranquila. tá Que nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte. E deixar bem claro para a sociedade... A primeira entidade a denunciar o hospital foi a Câmara Municipal, através do abuso na cobrança das diárias das UTI é, particular, aonde é, paciente teve que pagar 100 mil reais adiantado, 50 mil, 50 mil reais adiantado. Essa denúncia foi feita pela Câmara, certo? Nós fizemos uma live com o promotor e fizemos a denúncia. E, e, que a sociedade às vezes não está sabendo, E quando o médico, Dr. Wagner, saiu do hospital, ele foi diretamente na Secretaria de Saúde, e quem levou ele na promotoria foi o secretário de saúde, foi a prefeitura. Então a prefeitura não está sendo ausente nada, a prefeitura quer saber da verdade também. Então a sociedade pode ficar tranquila, nós estamos acompanhando, nós vamos acompanhar através da nossa comissão de saúde para que tudo seja esclarecido. Ok? E qualquer dúvida, gente, procure os vereadores nos gabinetes, aqui, a presidência da Câmara, a mesa, né? para a gente tirar, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Era só, muito obrigado. Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam? Passamos à ordem do dia. Solicito do senhor secretário, a do senhor secretário a leitura do projeto de lei número 2096/2021. Projeto de lei número 2096/2021. O assunto dispõe sobre a sessão de uso de parte do lote público número 122-2 para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Alta Floresta, Ascáuflo e das outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei 2096-2021 em discussão. Vereador Luciano. Senhor presidente, sou defensor de, de, de debates e discussões. Eu acho que todo projeto de lei que vem para essa casa ela tem que ser debatida, independente de posicionamento favorável é ou contrário. Nesse, nessa questão desse projeto aqui, ele não é um projeto de doação, é um projeto de cessão de uso, ou seja, tem um prazo determinado, e nesse projeto de lei são de 10 anos, a fração do terreno que vai ser passado para para o uso dessa associação, é, com um barracão, tem alguns, algumas benfeitorias sobre essa fração, e no período de 10 anos, se não tiver sido utilizado da maneira adequada, o município pode é, cancelar essa sessão de uso e colocar outra associação, ou pode renovar se tiver, é, fazendo com que o trabalho seja realizado de acordo com a, a, o que foi proposto. Esse projeto tem um segundo, um segundo viés, uma, uma, um, é, olhando por uma outra ótica a utilidade desse projeto, senhor presidente nós temos aqui na Câmara vários vereadores que são biólogos e sabem da importância do reaproveitamento adequado do lixo e nós sabemos que muito do que é descartado ele é aproveitado e essa associação ela tem feito é, já tem atuado fazendo com que esse lixo que é descartado secretária Gersilene, ele seja em benefício da sociedade, porque além de gerar renda para esses catadores, eles ainda auxiliam na redução da poluição do meio ambiente. Nós sabemos o, o tanto que o lixo é prejudicial ao meio ambiente, e nós sabemos o tanto que isso vai ser benéfico para o meio ambiente e para nós, enquanto população. Então, enquanto para uns esse lixo é descartado, para outros ele é considerado uma fonte de renda. E é por isso que eu volto a falar, nós temos que debater mais esses projetos, para ver realmente qual que é o real fundamento dos projetos que estão vindo para essa casa. Obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de lei 2096-2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da moção 014, 2021. Presidente, licença. Vai discutir o projeto? A qualidade, presidente da comissão de legislação, justiça e redação, solicito que seja colocado sob deliberação do plenário, pedido de dispensa da redação final do projeto 2096-2001, autoria do executivo. Você para retirar o projeto que tinha que aprovado agora. Retirar o projeto? Não. Ah, tá. E aí, deixei eu confuso. Solicito do senhor secretário a leitura da moção 014-2021. Moção número 014-2021. O assunto é pesar a família aos amigos e admiradores do grande servidor público alta florestense Éder Vilazante, falecido no último dia 8 de março do corrente ano. Autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. Moção e discussão. Agora é o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, apresento à mesa diretora, ouvindo o soberano, soberano plenário, noção de pesar à família... Aos amigos e admiradores do grande servidor público Alta Floresta, Tem Éder Vilazante, falecido em 8 de março do corrente ano. Queremos, por meio dessa moção, externar votos de mais profundo, pesar pelo falecimento do senhor Éder Vilazante. Alta Floresta perdeu um dos importantes servidores públicos no dia, no dia 8 de março, com a morte desse ícone do meio público. Ao longo de mais de 25 anos em Alta Floresta, Éder Vilazante construiu um legado maravilhoso, trabalhando sempre com muito afinco, tornando-se um importante símbolo entre os seus colegas servidores. Carismático, sempre atencioso, se destacou pelo seu perfil amoroso, era considerado pelos seus colegas e amigos. Era casado há 18 anos com Jaqueline Gonçalves, pai de dois filhos, Luiz Eduardo Vilazante e Fabrício Vilazante. Sua morte causou grande consternação na cidade, principalmente porque tinha o respeito de todos nós. E por ser referência principalmente para companheiros de trabalho no setor público de nossa cidade, tendo sido líder sindical, atualmente presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais. Esportista, influente, conceituado no meio, era um dos principais responsáveis pela formação de equipes de base, bem como equipe de futebol master. Arte, vereador, obrigado. Só quero compartilhar esse momento aí de pesar. Dizer aos familiares que eu tive a oportunidade e o prazer de conviver com o Edão popularmente chamado, e vamos sentir muito a falta dele, porque do mesmo estilo, ele era um esportista que gostava de participar, não só pelo prazer de ganhar, mas para poder participar junto com os amigos. Inclusive ele tinha o mesmo Rob que eu, nós esperávamos os times formar, né? No Cinquentinha os melhores times, e a sobra, eu e o Edão absorvia, pegava o time, para não ganhar nenhuma partida, mas nós estávamos participando. Isso era muito legal. Quero também estender o meu sentimento à Terezinha, ela está nos acompanhando lá em Aquidauana, tá? Meu sentimento a toda a família, e dizer que nós perdemos o Edão, mas lá no céu ele deve estar tá escolhendo os mais excluídos também, formando a equipe dele. Parabéns, Ferela. Sua ida prematura nos entristece e seus familiares e amigos conhecidos que conviviam com modelo de vida e exemplo sentem profunda falta que deixará com seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta, não podíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com os votos de pesar, rogando a Deus que, nos, que os confortem. Que Deus, em sua infinita bondade, sabedoria e misericórdia, possa dar a Éder Vilazante, o descanso da vida eterna, em recompensa a sua bondade e obras realizadas em vida. Assim disse Jesus, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei na fé. Timóteo 4:17 Ante o exposto e atendido às formalidades regimentais, os vereadores que subscrevem, requerem que fique constatado da ata da sessão ordinária do dia essa moção de pesar enviando cópia à presente família. Plenário, vereador Arnaldo Corsino, Claudinei de Jesus, vereador. Lembrando aos senhores vereadores, mais uma vez, que a discussão das moções é somente do autor. Ok? Moção em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com o quem for contrário, se levante. Moção 014, 2021, aprovado. A porque... é. qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicito que seja colocado sob deliberação do plenário Pedido de dispensa de redação final do projeto de lei 2096-2021, de autoria do Executivo Municipal. Dispensa de redação final em votação. Dispensa de votação final do projeto de lei número 2096-2021. Aprovado. É... Assuntos gerais, é, ao vereador Luciano, que estará de licença por 27 dias, a partir do próximo dia 4 de maio. e o nosso desejo que atinja seus objetivos. Esperamos seu breve retorno. Com certeza estará bem representado pelo seu suplente Adriano Ferreira Freire, o Maninho. Bom, aguardamos aí o retorno de Vossa Excelência. É, aos senhores vereadores, o Lindomar vai estar tá procurando os vereadores para gravar o vídeo reluzente ao aniversário de Alta Floresta vereador Luciano, hoje, se puder gravar hoje é, entendeu? é importante comunico aos senhores vereadores que a ata da sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental não havendo mais nada a tratar de... agradecendo a proteção de Deus, presença de todos declaro encerrada a presente sessão